O pessoal, hoje eu tô aqui com o meu pai pra jogar descendas e ele vai ajudar, né? Vou, vou ajudar olhando. Mas nem pra acelerar, é porque eu acelerei não sei. Uh. Uh. Ai, ui, ui, ui. Eita, ele ficou em pé. Ele quase caiu. Uh. Fronto, foi aí? Se ele descobri que tá aqui Vou pra pista Não, não, não lá, ah, como foi isso? Sortudo Eu vou pular uh, Agora não vai conseguir Vamos pra tudo Pelo menos agora vai ter mais velocidade Uhul Caramba, carambolas, catapimbas. conseguiu. E... Tá catapimbas, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, Vamos fazer outra pista, então. Oh, no mergulho na água. Morri. Morreu o vencedor. Voz na outra pista. Eu não lembro dessa pista, não. eu nunca vi, não, você jogando essa pista. Eu já joguei, mas não foi com ninguém. Só foi sozinho. Eu tô indo na pistola que tá com a bandeira vermelha, depois eu vou na que tá com a bandeira azul, eu acho oh, Quase que não consegui Equilibra, força, não Oxi, me matei oh. Foi Isso oh. Oi ah. Quase, eu vi bater nas costas Uau, backflip Opa, passou pela cerca Tinha alguém ali tomando água Mas não pode tomar água daqui, porque aqui é uma praia Tava descansando, ele tomou a água dele que ele levou Tava ali descansando uma coquinha gelada Foi. Agora oh. eu, nunca fui. eu não sei como é mais Essa pista porque eu nunca consegui fazer isso aqui Nunca, tá a primeira vez Sim Então vamos lá yeah. oh. Eita Ah, mas pelo menos eu vou um pouquinho oh. Levantei e vou Isso Ai Levanta oh, voo, levanta voo, levanta, conseguiu voo. Passar. levanta voo. Levanta voo. Agora eu não vou dar mortal. Oh, conseguiu passar. Aqui não é pra pular, é só ir pra ir reto. Ah, Vai uma reto. Subida. Só uma subidinha pra pistola. pro barco. O barco e. Falei aqui! Isso! Posso aqui pra onde? Vai chegar no barco O barco freou Ultrapassa algum lugar aí Aqui, do lado Mãe! Sobe! Oi! Ponte de areia, ponte de areia! Uh. Spritex! Apareceu yeah. o Spritex! O que apareceu ali, Spritex? Se eu significa. não sei. Eu não sei. Comenta aí o que é Spritex. Comentem aí. Porque eu não sei. Oh my gosh! ai oh, my gosh! Isso! Vai! Tá sol na minha cara! Ah, o cara que... é um mortal Por cima da gente Ai, tá faltando Tá faltando O uh -huh. que é pra fazer aqui? Tá. Para, Sol Você sai de mim, Sol o Sol tá, tá atrapalhando Sai de mim aqui. Isso uh -huh. Uh -huh. Não, eu não passei, mas dá. Quer ver que dá? Foi. Conseguiu. O sol está. 40 graus. Eita. Consi conseguiu? Conseguiu! Não sei como, mas conseguiu! Eu por onde? Vai em frente! Eu vou aqui. Vai aí. Uh! Uh! Uh! Passei. Passou? Passei. Yes. Ai, ai, até o próximo vídeo. Falou. Falou.